Oi, frame? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô passando aqui pra dar uma super notícia desse ano. Helena, sua dama do gesso, foi convidada, é isso aí, foi convidada pra participar de um evento palestrando pra vocês. Muito bacana que vai acontecer. O nome do evento é Enix. O Enix ele é um evento voltado para construção a assim. seu. E o mais legal é que ele é para todo mundo. Não é só para arquiteto e engenheiro. É para o montador, é para encarregada, é para o empreiteiro, é para estudante. Ele é um evento que vai para todas as pessoas, com uma linguagem mais simples, mas ele é bem diferenciado. E qual bacana. Lá você vai poder me ver ao vivo. Eu vou estar tá lá nos dois dias do evento. O evento vai acontecer dia 28 e dia 29 de março, ok? Vai ser em São Paulo. Exatamente, em São Paulo Na Fei Comércio E eu tenho uma notícia super legal pra você É o seguinte, quando você vai comprar No link que eu vou deixar aqui embaixo Pra você, você vai ter 10% De desconto, exatamente 10% de desconto, mas o que você tem que fazer Pra ganhar os 10% de desconto? É simples, na parte que tem escrito Cupom, você vai escrever DAMA DO GESSO, ok? Escreve DAMA DO GESSO, que automaticamente Você vai ganhar esses 10% de desconto Tá? Então é só no link aqui embaixo e participar. Aproveita que está no primeiro lote do evento e está super em conta, está super em conta e você vai curtir a beça. Não vai ser só eu, vão ser vários outros especialistas lá, podendo passar todo o conhecimento e toda a sabedoria que nós conseguimos ao longo desses anos. Então, aproveita, sua Dama do Gesso vai estar em São Paulo, dia 28 e 29 de março. Vem me visitar, vem, vem para o mundo do Steel Frame.